tem pudor a violadores. Acho que ninguém diz, ai ah, é violador, eu curto violadores. Certo, mas temos pudor, tipo, é, não é pudor, é nojo temos nojo Estás a ver que é a mesma coisa, sinónimo. Um, e tu, papas e idolatras, estás a ver? Um, serial killers, neste caso, homens, sobretudo, um, porque aquilo é nos apresentado de uma forma, de uma forma, eu não digo romântica, porque. Não deixando deixa de romantizar o, o, o, o violador, neste caso, o. o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 Ah, sim, estamos a sempre a, fal a falar quando é ficcionada e, mesmo assim, quando é documental. Ainda que o documental seja sempre uma Uma, uma biografia. Um filme é, biográfico, é, tu, pronto, que seja. Pronto, tu, tu vais, tu, tu, quando, quando, quando te aproximas o teu ponto de vista um bocado mais daquela pessoa, vais empatizar. É isso? É isso que estavas a dizer com é a <risos> Eu acho que imagina, mostra um...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 formas um... Uma, que não, não tinha. Assim. Pronto, mas mas, mas... mas eu concordo, contigo eu, chique, mas eu concordo fim... contigo, eu concordo com o que estás a dizer, e eu acho que lá está, tipo, é, mesmo, é o mesmo mecanismo que é usado para descrever os vilões dos nossos filmes mas isto, preferidos para heróis, é, é o mesmo mecanismo. Isto não responde à pergunta do Castro, porque uma coisa é tu considerares alguém, teres uma certa admiração, outra coisa é quereres tornar-te como ela e partilhares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 Mano, yeah, se eu quisesse fazer isto, estás a ver? Se eu, tipo, eu, se eu matar esta ou esta ou outra, ou aquela pessoa... Alguém vai... Tipo, com, vai alguém vai yeah. tipo, dar é, a atenção mirar. positiva, que eu nunca é, tive. É, é. Sim. Eu acho que isso é tipo, é eu, eu, eu gosto de ver, mas fico a pensar, será que isto aqui tipo, é fixe de se mostrar? Tendo Mostra em conta de que, que estas pessoas são... Espera então, aí, tu hoje em dia pensas nisso. Hum. Aquelas pessoas que o fizeram, fizeram de um interesse genuíno. Não estava a pensar que aquilo ia depois parar um documentário, ou uma série o que é que fosse, não é?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 Pá, não sei, bro, não sei. É até tipo, mesmo esquisito que eu adoro essas merdas sempre gostei, Só que eu começo a ver e começo tipo, a ver comentários, a ver, ver comentários, para a ver comentários, tipo no Reddit, estás a ver? Uhum. pessoal, tipo, um, a quase idolatrar este tipo de comportamentos. Mano, que não é aceitável, estás a ver? É aceitável para mim enquanto eu, consumidora. É, mas eu estou é eu, eu, perigosíssimo. Eu quero é que, tu, é que tu achas que é perigosíssimo. Achas que é um perigo mesmo porque. Existe uma grande probabilidade de não, para mim, que não pode existir em por aquele um cenário diferente em que isso não fosse mostrado. É uma, é uma probabilidade bem maior de que exista pessoas que tenham o, a faísca. Sim. A faísca, exato. Ou, é assim, ou o início pensamento. do pensamento. Achas que é assim que começa? Não, não acho que é assim começa. psiquiatra, não acho que assim só, tá acho que assim começa. Mas acho Sim. que poderá de ser tipo a faísca. Como tu mas disseste. não achas também que isso é um bocado. Mas é agora... não justifica nada, estás a ver?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 O ponto de vista do Bessa. Não é só não, é o meu ponto de vista. só acha tu jogas, que é... Tu jogas GTA. Temos de chamar eu no GTA matei muito mais gente do que o Jeffrey Dahmer Sunho alguma Exato. vez. Mas não dá para comer. É? comer. Não dá é. comer. <risos> ah, para comer. <risos> o problema é o canibalismo. Não, o canibalismo não é problema. Eu jogava GTA. Quer dizer, o E daí não é, é problema, é morto. Comer a pessoa está morta. <risos> Sim, mas é assim é um. Sim, é, é mais macabro. Mas atenção, não é o meu ponto de vista, só acho que é um argumento um bocado parecido